Eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil aqui do YouTube, e estou aqui para te dar uma dica de física no Bio Explica. Então vamos lá, hashtag MRUV. Qual será que é a distância mínima que um carro precisa para parar? Do que, que depende essa distância mínima? Vamos lá, imagina uma situação em que um carro se movimenta a uma determinada velocidade inicial na estrada e o motorista, à vista uma situação de perigo, percebe que precisa parar o carro e aciona os freios. E a questão vai te dizer que ele consegue consegue fazer isso com máxima desaceleração, cujo módulo a gente vai representar por azinho a minúsculo. E aí, mestre, como é que resolve para achar qual é que é a menor distância que ele precisa para conseguir zerar a velocidade do seu veículo? Bom, se eu quero saber a distância em função da aceleração ou melhor dizendo, desaceleração máxima que o seu veículo pode ter em função da velocidade inicial que ele tinha, não tem tempo aqui, e a gente já viu que quando não tem tempo, Usa Torricelli. Então aqui está a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, menos duas vezes a aceleração vezes o seu deslocamento. E eu já coloquei aqui um menos, mestre, porque quando a questão diz que é uma desaceleração, esta aceleração está contrária à velocidade inicial. Então eu já coloquei um menos aqui para dizer que é contra o deslocamento ou contra a velocidade inicial. Eu sei que o móvel precisa parar, o né? caso parou aqui, velocidade dele no final zero, a inicial é a que ele tinha, ao quadrado, menos duas vezes a aceleração, vezes o x da nossa questão, que é qual é a distância mínima que ele precisa para parar o seu veículo. Resolvendo aqui, o zero ao quadrado é zero, passo menos 2ax para a esquerda, se transforma num número positivo, 2ax, igual a velocidade inicial ao quadrado, que já estava na direita da igualdade. Passando duas vezes a aceleração, dividindo o v zero ao quadrado, a gente descobre que a distância mínima para parar é igual ao módulo da velocidade que o móvel tinha ao começar a frenagem ao quadrado sobre duas vezes o módulo da máxima desaceleração que esse veículo pode ter que os freios conseguem imprimir ao veículo e aqui mestre eu faço uma observação muito importante por isso que quanto maior a velocidade do carro muito maior é a distância de segurança que se deve andar atrás do veículo que está na frente por quê? Porque se ele parar subitamente, quanto maior a tua velocidade, muito maior a distância. A distância mínima para parar o carro é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. O que significa isso? Significa, mestre, que se a velocidade for o dobro, a distância mínima para zerar a velocidade ou para parar é quatro vezes maior. Se a velocidade for três vezes maior, a inicial de quando se começou a frear, isso significa que é necessário uma distância nove vezes maior Maior para o carro parar. Ok? Então, muito cuidado, quanto maior a velocidade, muito maior a distância que o carro precisa para parar. E eu vou te deixar uma pergunta aqui, mas quero que tu tente responder ali nos comentários. E essa distância mínima para parar, será que depende da massa do veículo? Será que não depende da massa do veículo? E se depende, é maior se a massa é maior ou é menor se a massa é maior? Bom, e isso tu pode buscar saber lá no site bioexplica.com.br, no qual eu dou as aulas de física e falo sobre isso também. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima dica!